Seja muito bem-vindo a mais um Quiz MPP. Quadro esse que acontece toda segunda e quarta, a gente libera a questão. E terça e quinta, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tem a correção. Eu sou o professor Renato e vamos quebrar tudo agora. E aí, será que tu acertou essa questão? Eu vi muita gente colocando aí, então vamos ver. Ó, olha a questão de hoje aí. Você estuda pelo método tradicional e é natural que você faça isso. Uma terça-feira, Joana percebeu que 86 dias depois completaria mais um ano de vida. Em qual dia da semana será o aniversário de Joana? E você vira e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. A partir de agora, você vai usar o que nós chamamos aqui de método dos 50, que é uma das três técnicas que regem o nosso método e fazem e te ensinam e fazem você aprender a interpretar e resolver as questões. Vamos lá. O método dos 50, repete em casa, sublinhar para interpretar. Você vai sublinhar as restos, o que tem de importante na questão para interpretar. Então, vamos lá. E uma terça-feira, sublinha terça-feira, Joana percebeu que 86 dias depois, ó, 86 dias depois, completaria mais um ano de vida. Em qual dia da semana será o aniversário de Joana? Ele quer saber qual dia da semana vai ser o aniversário de Joana. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha, questãozinha que dá o dia da semana e fala não sei quantos dias depois... É uma questão que nós chamamos de calendário. Isso mesmo. Calendário. Questãozinha de calendário. Show de bola? Beleza, interpretei. Agora, a técnica R me diz o quê? Primeiro, o que, que é método dos 50? Vamos ser sinceros: se você interpreta o problema, você tem no mínimo 50% dele na tua mão. Concorda comigo? E aí, por isso que é método dos 50%, onde você aprende a interpretar. E o que, que é R? Aqui é onde você aprende a maneira correta de estudar. R é estudar, revisar e exercitar. Você aprende a maneira correta de estudar e também aprende qual método, qual técnica usar. Então, vamos lá. R, você vai pegar, vai... Quando fala, 80 não sei quantos dias depois, você divide por 7 e olha o resto, tá bom? E olha o resto, Beleza? O bisu aqui é dividir por 7 e olhar o resto. Então, vamos lá. Você quer 86 dias depois. Então, tu vai pegar... Lembrando que isso aconteceu numa terça-feira. Ela estava numa... Você separa aqui, né? Que ela estava numa terça-feira. Show? E aí, isso aconteceu 86 dias depois. Então, vai ser 86... Divididos por 7. Pega e divide por 7. Então, vamos lá. Vai dar 1 aqui, 1 vezes 7 é 7, para 8 sobra 1, 16, 16 vai dar o que? 2, né? 2 vezes 7 14, para 16 resto 2, beleza? Então restou 2. Agora, o que, que eu falei para você? Olha o resto. Qual foi o resto que deu aqui? O resto foi 2. O que, que você vai fazer? ó Você está aqui na terça-feira, não está na terça-feira? O resto 2 significa que você tem que ir dois dias da semana para frente. Beleza? Terça-feira. Então, vamos dois dias da semana para frente. Ó. Quarta, quinta. Então, qual foi o dia que caiu o aniversário dela? Foi numa quinta-feira. Caramba, Renato, é só isso? É só isso. Marco o V da vitória na letra B. Show de bola? De novo aqui. ó. Você pega o quantos dias depois foram, divide por 7. E olha para o resto. O resto, você vai para frente na semana. Como assim? Você foi, ó, na terça-feira. Você vai mais dois dias. Quarta, quinta. Então, o aniversário dela caiu numa quinta-feira. Mais dois dias. Show de bola? É sempre assim? Só toda vez. Então, não perde tempo, show de bola. Tamo juntão, família? E, ó, esse foi o nosso quiz. Se você quer aproveitar... Um mega desconto, uma condição única e especial de Black Friday do curso TRIA de MPP. Fica aqui comigo, beleza? Porque no dia 10 de novembro, apenas das 10 da manhã, às 22 horas, no Grupo VIP no WhatsApp, nós vamos fazer a Black Friday antecipada do curso TRIA de MPP. uma Black Friday específica desse nosso curso, tá bom? E vai ser só para quem tiver no Grupo VIP entra agora mesmo no grupo do WhatsApp para você ter acesso a esse descontão que a gente vai dar e essa condição única e especial. Vocês não vão acreditar. O desconto vai ser surreal, mas a condição que a gente está preparando para você, você vai falar, caramba, eu tenho que entrar. Tá? Então, entra, eu te garanto que tu não vai se arrepender. E o que é o curso de MPP? É o único curso que tem a tríade do método MPP em todas as matérias exatas. Matemática básica, matemática, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Além de mais sete bônus. Lá no grupo eu vou te falar... Como você pode ganhar todos os nossos cursos de exercícios de bônus. Então não perde tempo. Você é o curso mais completo. É aquele curso que você vai comprar e nunca mais vai comprar outro. Então não perde tempo. O grupo do WhatsApp está aqui no link da descrição. Ou então, se você quer muito e quer ter certeza que vai entrar, digita Eu Quero, que a minha equipe vai entrar em contato com vocês. Show de bola? Tamo junto, esse foi o Quiz MPP, e agora uma nova oportunidade para você entrar no curso mais completo do Brasil na área de exatas. Tamo junto, para cima dele, deles, esse aqui foi o Quiz MPP, até a próxima. Valeu!